Olá, meu nome é Carlos Silva, eu vim falar sobre um problema muito sério, que é a ejaculação precoce, mas antes disso se inscreve no canal curte e clica no sininho. Quando você passa por essa experiência é um sentimento muito ruim de vergonha e humilhação, você fica com muita vergonha da sua parceira, muitos de nós sofremos com esse problema mas não temos coragem de ir buscar uma ajuda, por não querer passar essa vergonha, mas como eu sei bem o que é este problema. Eu vim aqui trazer a solução que já ajudou centenas de homens com este mesmo problema. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Vai acabar os momentos de frustrações na cama. Você irá passar mais de 30 minutos com uma mulher sem gozar. Ao invés de passar vergonha, agora você será visto como um homem potente. Ao invés de passar vergonha ao ir para a cama você terá noite de prazer e dará muito prazer para a sua amada. Só depende de você. Eu vou mostrar algo para você agora. Clica aqui embaixo do vídeo e veja um link que tem a solução do seu problema. Você será um novo homem. A partir de hoje só depende de você. Não perde mais tempo. Corre lá e você vai se impressionar. Espero ter lhe ajudado. Assim como muitos outros já foram ajudados. Obrigado e até a próxima.